Vamos relembrar um pouquinho do que aconteceu esse ano? Vem comigo. mais um vídeo no canal é o primeiro vídeo do ano e está com uma dica de pintura digital você está sim em mais um episódio ASMR aqui nesse canal COVID. E tá confirmado, eu, eu peguei o, o treco Mas eu hoje tô no décimo dia depois do primeiro sintoma E eu tô muito melhor agora, né eu, tive, eu, eu quase não tive nada daquela questão de paladar e tal Graças a Deus eu tive uma versão muito leve da doença E eu tô bem, ok? E desses momentos aqui você lembra? Vamos dar só uma... Só um tapa Tapa na gostosa Desafio tá, há muitos anos já Curadeira do vizinho me deu uma trégua. Mas eu não troquei de roupa porque é algumas horas desde o último vídeo, certo? Então fica tranquilo, eu tomo banho <risos> às vezes. Desculpa o isso. pó, né? <risos> Tira as teias de aranha aqui, porque faz, faz um tempo que não tem ninguém aqui, mas... Então. É... <risos> Já tomei um antialérgico, tá tudo seguro, certo? Tranquilo. Isso. Mas isso que a gente tá conseguindo vender um curso sobre arte, com a nossa linguagem, com a nossa, uhum. com a nossa visão, é muito sobre o que a gente usa de verdade, né? Não é... Caramba, é... sim. É muito próximo do que a gente faz, do que a gente vive de verdade no nosso dia a dia de trabalho, né? Tipo, vocês que estão aí, vocês já estão ouvindo assuntos que às vezes a galera vai ouvir lá na frente e isso sim é. vai causar uma mudança. É, também na questão do acesso, sabe? Que eu acho isso muito foda, eu comentei na live passada né, que o fato de no início eu ter tido acesso a um curso é, do Gui que era diferencial, assim, dos outros cursos, que eu não podia pagar, e o do Gui eu podia pagar, uhum. né, pra ter acesso àquele nível de conteúdo, é. a gente tá conseguindo fazer hoje, né. É pro Laiutinho que tá começando, é pro Guizinho que tá começando ali também. <risos> é. né? E eu acredito sim, caras, que não só a gente ter feito esse curso, mas vocês acreditarem nesse curso, comprarem, colocarem em prática o que a gente tá ensinando, isso vai mudar vocês, e isso vai mudar toda uma geração. Um grande abraço para todos vocês, espero que vocês tenham curtido aqui a live. Eu reparei agora que a música acabou faz um tempo, mas tá tudo Eu certo. Voltei a mim duas vezes. Aqui. É, já, já terminou, a gente tá acabando aqui. Pisado o curso, que a gente tá muito feliz, muito satisfeito, muito tranquilo agora. Depois de períodos extremos de ansiedade e, e muito suor, sangue e lágrimas, a gente tá muito feliz. <risos> Você <risos> ensina a fazer furry, é assim, ó. É, com isso a gente fecha a live. Tchau, gente. Valeu! <risos> Demorei, mas cheguei. É. Ano que vem vai ser a minha vez, sim. <risos> É isso aí. Até lá então, né? Vai demorar um pouquinho ainda, mas vamos lá, vamos lá! <risos>